Hey aí, de de Ninja, seja bem vinda a mais um vídeo. E hoje, gente, eu vim aqui é, é, é, mostrar para vocês como fazer um grupo sem Roblox, sem precisar usar o Roblox. Primeiro de tudo, você vai entrar na sua conta do Roblox que você vai é, conseguir o um grupo, né? Eu já entrei, né? Que a minha foi em desenho, Se quiser me adicionar, é, me avise pelo menos, né? Vocês vão digitar assim: Empréstimo group Group Finder em inglês britânico. vocês ficam chocado, né? Com o meu inglês, mas ele já tá aqui, ó, na minha tela inicial. Mas eu vou, eu vou pesquisar. Eu pesquisei errado ainda, gente. Meu Deus. Mas será que vai dar certo? Aqui, vai ser esse aqui. É, aí vocês vão clicar nesse jogo aqui, né? Para encontrar grupo aqui, ó. Encontrar grupo vazio, mas é. Tem que ser o que? O grupo público e vazio. Pra você conseguir se tornar dono do, do, do grupo, né? Pra, você não vai comprar, você só vai é, virar dono do grupo aberto, vazio. Mas tem que ser vazio e tem que ser público. E porque senão não vai ter como, né? Como você entrar para conseguir ser dono? Essa aí vai entrar aqui né, no, no jogo. É um jogo né gente, é um jogo É... vamos então lá normal aqui Já adicionei é até no meu favorito É, eu já tentei fazer outro vídeo, mas não deu certo Eu tava sem saber como é que faz Mas eu fiz, eu já tava editando ele, mas eu vou decidir fazer esse Um pouco mais rápido É, porque eu não gosto de enrolação também, e, e isso aqui É... e aí você se pergunta Por que de fazer um grupo? Ah, não, gente, vai fazer, vai fazer, atualiza, atualiza, atualiza, mas não muda nada, velho. Ó, tá vendo aqui nessa três listas? Por enquanto eu vou mostrar isso. Tá vendo aqui nessa três listas aqui no canto superior, direito à esquerda, acho que esquerda, da, da minha tela? É, aqui, aqui, você vai clicar aqui nessa três e vai vir em grupos. Não, aí você vai vir em grupos, não é normal. Você vai encontrar vários grupos tipo todo grupo com dono, todo grupo com 2 milhão ou louco com 2 milhão é com r é que eu trabalho eu digo. aqui vai ter a barra de pesquisa o que vai acontecer nessa barra de pesquisa você vai tentar procurar um grupo mas você não vai encontrar um grupo vazio vamos vou colocar em grupo vazio o grupo vazio tá com 209 9 membros não é vazio então querido então tipo assim não vai dar pra mim conseguir o dono dele porque ele já tá com o dono é incrível. eu não fiz esse grupo alguém me hackeou eu não sei gente Quer é mesmo tornar o seu grupo, o seu principal? Não, eu quero ser dono dele e expulsar todos os membros, fazer um grupo só meu, pro meu canal. E publicar a roupa, as minhas roupas, entendeu, gente? Porque fazer um grupo custa Robux e eu não quero ter Robux. Gente, quando terminar essa atualização aqui, eu volto com vocês. Pronto, gente, depois que você entra no grupo, aqui ó, você pode é, personalizar sua pesquisa indo em configurações. Quando você clica aqui em Find, em Encontrar, encontrar grupo, é, vai ter uma vez aqui. É, isso levará um longo tempo para encontrar um grupo aberto. Eles são raros, você sabe. Então, tipo assim, aqui como você vai fazer isso aqui, ele vai encontrar um grupo rapidamente, mas ele vai encontrar um grupo fechado. Tipo, em um tempo <risos> se encontrar um grupo fechado, você não dá nem para entrar. Então aqui, o grupo, encontrar um grupo fechado. Encontrar um grupo fechado, é fácil Mas tá vendo aqui, em configurações Eu deixei marcada essa opção aqui em verde para encontrar um grupo Ó, oh, conferir um grupo fechado Não Eu não quero o grupo fechado, ou seja, tá verde Se eu clicar é, desmarcar essa opção aqui Ele vai encontrar um grupo Ó, oh, quer ver? Rapidamente vai encontrar um grupo fechado. Tipo, só desmarcar aquela opção. Ok, bugou. Será que ainda não caiu, né? Aqui tem até um chat para vocês conversar. Help me! Help me! É, vai encontrar um grupo rápido. Ó, oh, encontrou um grupo fechado rápido. Agora se eu marcar essa opção aqui Ele só vai encontrar grupo aberto E vai demorar gente, vai demorar muito É uma hora, duas horas Na primeira vez eu nem tentei ficar uma hora É uma hora, duas horas, três horas Procurando um grupo aberto É para você se tornar dono é... Então é basta vocês né Vocês serem destemidos para fazer isso Enquanto isso, vocês vão fazendo o que? Tá vendo aqui? Você vai em grupo, como eu já disse, hein? e vai tentar procurar um grupo manualmente. Tipo, vai, vai aqui ó. Nas páginas tentar um grupo é, manualmente um grupo aberto e vazio. Um grupo público. E vai tentando, gente. Isso aqui, isso aqui demora bastante tempo. É uma hora. Então junta vários amigos para fazer isso. Porque é uma hora, duas horas. Não tem como. E aqui, ó, gente, vai demorar. Eu vou ficar aqui. Eu vou, eu vou cagar. Aí quando eu terminar de cagar, eu, eu tenho que voltar antes de 20 minutos. Porque se você ficar inativo por muito tempo, o Roblox te desconecta. Então vou ficar só 20 minutos. É, 19 minutos para mim, mim não ser desconectado. É, deixa eu ver. Ah, continua fazendo. Então você pode ir mexendo aqui nas coisas para você não ser desconectado do Roblox. É, e aqui você não mexe mais em nada. É isso. Encontrar grupo vai demorar para você encontrar um grupo. E aqui você vai tentando, é, tentando procurar um grupo. Um grupo, aqui, aqui empate, grupo, conta Aí você vai tentando procurar um grupo aqui, é, aberto, vazio, fechado Gente, eu volto para ver se vai ter resultado isso aqui ou não Eu volto daqui a 10 minutos Eu sei que não vai ter resultado, mas é isso aí, Doutor eu voltei e não me é, é Passou uma hora, eu fiquei uma hora aqui. Não aqui, né? Fazendo as minhas coisas, cagando, comendo, né? E Comendo e cagando... Não, cagando comendo não, gente. Cagando e comendo e cagando. <risos> aí não deu certo, gente. Não encontrou o grupo aberto. Vai ter que esperar mais tempo. Eu não vou esperar. Quem gostou dessa dica, é, compartilha aí. Que eu vou trazer como ter Roblox de graça. E você vai precisar desse... Sempre você vai precisar de, desse... Desse endereço aqui, ó Que tá aqui, escrito www.roblox.com.br Gloops.grup .aspx Interrogação GID Igual Aí vai digitar o um, um número Do grupo, igual esse aqui, ó Aqui sempre vai ter assim E vai ter o código do grupo Então é isso, gente isso que ter gostado sim. Que foi horrível o que eu disse, gente Aí tipo assim, você coloca um número Um número atrás e... Ah, caiu no grupo fechado Olha gente, dá pra tentar por aqui, né? Eu colo... eu colo... eu colo esse endereço E coloco os números aleatórios São... seis dígitos os número, né? É, são seis dígitos Aí eu posso ter... será? Será? 25 membros? Será? Calma 25, como assim? Ah, aqui não tem a opção de... Ah gente, poxa Queria tanto Eu pensei que agora iria acontecer o um momento Você pode tentar assim também, ó, colando e colocando números aleatórios são seis dígitos, tá gente. Ah não, também vai de quatro dígitos. 35! e Meu Deus, que sorte. Ah, ah, o meu pedido tá para entrar. Meu Deus, tem que não um vídeo vai estar muito longo, gente. Eu não encontrou aqui. É, desculpa pelo pelo vídeo longo também. É isso, é dicas e